lavando o pau na pia. Mas eu acho um, dos, um o lance do Renato que eu acho mais fantástico são esses esquetes pequenininhos, cara. Tipo escola de atores, Silvestre de Stallone que são os comerciais. <risos> é, são os comerciais, comerciais é. cara. Eu acho do caralho, cara. É muito legal. É, são, é o descompromisso. Sacou? o que a gente ouviu na Record quando a gente estava lá no Legendários, quando mudou a direção, uhum. um dos, o cara que era diretor da Eliana foi dirigir o Legendários aí fudeu, os caras falaram as pessoas não entendem o humor de vocês, vocês têm que fazer personagens fixos, faz um certo sentido, óbvio, mas não pode ser engessado dessa forma e fala. era banana mecânica, era uma porra dessa é o um nome era muito ruim TV, TV é diferente. É porque mas a gente, a gente perdeu o é. nome, né na saída a gente saiu meio vocês brigaram, depois eu descobrir né? o que, que rolou foi aquela coletiva de imprensa, na Record. O Mantovani me contou. É mesmo? Não, eu não sabia dessa. Agora é. até eu tô curioso. É. Corte, corte, corte, corte, corte, corte, corte. Mas corte. como vocês... Na <risos> coletiva <risos> de imprensa ele falou assim... Pô, eu não liberei o nome, porque depois a gente se reencontrou. O Mantovani ajudou é. muito a gente para conseguir os vídeos da com a MTV. Ele que fez o meio de campo, ele lá com o pessoal da Abril, era, ainda era gestão do Tivita. Né? Uhum. e ele tinha lá uma abertura, ele conseguiu que a gente conversasse lá para conseguir liberar esses vídeos. Né? Legal, legal. E aí, um dia, conversando com ele, falei assim, oh, cara, porra, por que, que não liberou a porra do nome, cara? porra tu é um cara ma maneiro. O que, que que rolou? Ele falou assim, eu fiquei mordido com aquela porra daquela coletiva de imprensa lá, quando vocês foram apresentados na Record, e vocês deram uma cuspida para o alto. E... Eu... Foi, foi, foi chato. Eu lembro que, assim, na realidade, a gente, a gente tem essa coisa meio punk, o Hermes e o Renato, sabe? De ser bem... É, é, querer demonstrar que está... É, é uma coisa até meio assim, às vezes até para... Underground. É, exatamente. E isso, às vezes, provocou algum, alguns desconfortos. Esse foi um deles. A gente falou, na, cara, na MTV não tinha dinheiro para nada. A gente queria usar um, um macaco em cena no, no final da novela e não conseguiram... O um macaco prometeram um o tempo inteiro. A gente não conseguia nada aqui. A gente consegue tudo. Fudeu, a, de... novela. Fudeu a novela. Fudeu a novela. Fudeu a novela. Fudeu a nossa novela. Que eles iam conseguir. A produção ia conseguir. Ia liberar a grana. E aí chegou no final... No dia, no da, dia gravação. da gravação falaram assim, não, não vai ter a grana para alugar o, o chimpanzé. Aí a gente não teve a cena final da novela, a gente teve que fazer uma nova cena. Criar outra coisa. Mas isso é o tipo de coisa que tu vai para uma coletiva de imprensa, tu não vai. É segredo industrial. É industrial. É, é, Eu é. posso falar hoje em dia porque acabou. É. Explodiu a empresa. É, acabou mas de fato é, era um sentimento da gente, genuíno eles pensam de. Eu não penso em repetir de, de, lá. Tipo, oi, a MTV não pensa em repetir esse material. Eu, eu vejo que eles têm a MTV atual, eles é têm mais. É é, né? Eles têm uma, eles eu acho que é uma até uma estratégia lá de se distanciar. Da das MTV coisas... de Abril. Entendi. Ah, tem isso, Tem, é. tem. Estrategicamente. É É mesmo, é. Que... É outra é. coisa. É outro canal. É outro canal. É porque tem aquela porra de fera com ex e tal. Ah, não, o não, programação toque. lá hoje em dia é pra bater punheta, porra. É, é pra se, é. se masturbar, pô. Mas é. é só mulher e homem. E homem é, de... Pelado e mulher ali, pelado. O casal assiste vejo, aquilo, viu? um assim outro assim. É. Tocando bateria. É. Né? É. Tem uma cena do South Park assim. Do South Park, tá aquele pai do... O aquele pai do Stan, bigode. O pai, o pai do Stan, do Stan cara. O pai do, Stan, é do Stan e a mãe do Stan. Eles estão vendo de férias com o ex lá dos Estados Unidos. Aí tá um assim batendo punheta é. e a mãe tocando ciriricas. Assim. <risos> <risos> Tudo bem aí? Tudo bem! <risos>